e aí pessoal word 0 na área beleza galera seguinte mano hoje eu vim trazer um compiladão para vocês de tudo o que vocês precisam saber sobre o standoff 2, mano Exatamente, muita gente tá me questionando sobre esse jogo Alucinadamente em toda a live que eu faço, até nos vídeos Oi, você conhece jogo tal? Jogo X, já jogou, já ouviu falar, tá sabendo o que promete Seu novo CSGO Calma, galera Nenhum desenvolvedor disse que o jogo vai ser um CSGO, isso daí é coisa de fã que tá falando, primeiro, beleza? É, assim, é, de fundo vai, vai ficar rolando algumas imagens, tá? E são imagens oficiais da página do standoff que os desenvolvedores soltam. Provavelmente são imagens conceituais, então se daqui a um ano o jogo lançar e vocês vierem falar me xingar falando que as, o jogo não está igual das imagens, Lembre-se que trata-se de imagens conceituais, tá? Ninguém trabalha com screenshot do jogo, geralmente eles colocam imagens conceituais Como está sendo com é, o Modern Combat Versus, não está vazando imagem do jogo, está vazando imagens conceituais, tá galera? É, o standoff atual, ele é um TPS, ele não é um FPS, ele é tiro em terceira pessoa, tá? Tem tanto para iOS quanto para Android E recentemente, após algumas atualizações, o jogo se tornou cross-plataforme, então é um grande indício de que o standoff 2 ele seja cross-plataforme desde o seu lançamento. Mas assim, há muitas especulações e coisas falsas rolando na internet, tá? Então não caia no conto do vigário, vem comigo que o... Tio aqui fez um compiladão de todas as informações que você precisa saber sobre o standoff, tá ligado galera? Não tem data de lançamento em nenhum momento, nenhum desenvolvedor do jogo falou sobre data de lançamento, inclusive eles deixam bem claro que o APK nem pronto está ainda, está sendo desenvolvido, mas então vamos lá, eu fiz um compiladão de perguntas e respostas e vou estar tá respondendo aqui para vocês vale ressaltar que no meu canal já tem um vídeo de standoff, o primeiro, e eu falei mal pra caramba desse jogo galera, foi necessário, o jogo realmente naquela época não era bom, eu não joguei ele atualmente, eu não sei como está eu vou instalar no meu celular e vou jogar, mas naquela época o jogo era muito ruim Viu até a comunidade do standoff me bombardear nos comentários. Vocês podem até acompanhar lá no vídeo. Os caras falaram mal de mim pra caramba, mano. Mas assim, eu sou sincero em tudo que eu faço. Por isso que isso daqui não é um balde de água fria. É apenas para abrir os olhos de vocês. E digo mais. Deu trabalho. Então, mano, fortalece com o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativando o sininho também. Bom, é, tem umas perguntas, tipo, haverá bots no jogo? É, a resposta é que não está nos planos no momento dos desenvolvedores. Eles não pensam em acrescentar bots no jogo. Ou seja, o jogo vai ser totalmente é, online. Não vai ter bots, não vai ter inteligência artificial. É... Perguntam também se haverá um mini mapa. E a resposta é sim. Talvez já no Alpha. Então, na primeira versão do stand-off, possivelmente já vai ter mini mapa. É, perguntam também se haverá skins de luva. E a resposta é sim. Haverá skins de luvas. Confirmado pelos próprios desenvolvedores. Tá, galera? É... Perguntam também se vai poder trocar as máscaras, né? Ele, os personagens eles têm máscaras Principalmente quem já jogou standoff 1 Tá ligado E é uma coisa que eles falaram que vão pensar Então, talvez é, Assim também como o bate-papo de voz Muitos perguntaram haverá bate-papo de voz? Eles disseram que está nos planos dele Incluir Mas é um grande indício Se está nos planos, não está vigorando Ou seja, não tem o um bate-papo de voz Tá? É... Perguntaram também se alguns tiros vão varar paredes. E eles disseram que sim, que possivelmente já estará na Alpha ou nas demais atualizações. É, perguntaram também qual o peso do jogo, qual vai ser o peso médio do jogo. Eles disseram que não sabem porque a APK não está pronta, galera. É, perguntam também qual a versão do Android, coisa que tipo... É, muitos questionam, porque, sabe, existem celulares que realmente não recebem suporte é, de atualizações. E eles disseram que provavelmente 4.1 ou superior, que é o, é o padrão de mercado, tá ligado? É, também uma coisa assim, um balde de água fria com bastante gelo. Perguntaram se vão ter modificações para armas, tipo silenciador, é, é, corta fogo, corta chama, etc. E a resposta é não, não haverá. Ou seja, é uma arma seca, sem personalização. tá é, Também perguntam quando poderá ter o teste alfa Eles falam, mano, tem que terminar o jogo ainda. Ou seja, não tem previsão para isso. Vocês, tudo que vocês acharem, além disso, na internet, na data que eu tô publicando esse vídeo, Atrás trás é mentira, tá, galera? É, haverá ranqueamento? Eles disseram que sim, ou seja, vai haver um ranking, entendeu? Global aí, melhor, pior, etc, tá? É, perguntaram se as armas vão ser amarradas a patentes, tipo assim... Ah, level 20 você desbloqueia tal arma Eles disseram que não Que vai ser como no Duty Strike Ou seja, independente do nível Você vai ter acesso a todas as armas Vai bastar ter o gold, né Ali do jogo é, Perguntou se o jogo vai ser pago ou gratuito E disseram que será Gratuito o jogo é, Disseram também se é, O modelo freemium vai afetar muito o jogo né? Ou seja, é gratuito Mas você pode comprar Eles disseram que não que o ouro só vai ser preciso para comprar as malas, que vai ter o aumento de drop de itens raros. Ou seja, armas raras, camuflagens raras, etc. Né? É, perguntou se o personagem vai ser capaz de saltar. da jump? A resposta é sim, ele vai saltar. É, perguntaram também se haverá granadas e a resposta é... Mais forte. Pra frente, ou seja Galera, o jogo não vai ter granada Tá, então não vai ser basicamente Aí já elimina a possibilidade de ser um CSGO, entendeu, eles falaram sim Mais tarde, ou seja Não vai ter na Alpha, então Vai ser só tiro mesmo É... Falaram, perguntaram se há oportunidade de criar skins personalizadas. Eles disseram que talvez no futuro, ou seja, é uma coisa aí para alguns updates à frente, né? É, perguntaram quando vai estar disponível a versão alfa Eles falaram, Meu, não tenho data, tá ligado? Então, realmente, eles não, eles enfatizaram muito que não tem data de lançamento, entendeu? Então, não esperem. Ou esperem sentado com bastante água e bastante comida, né? É, então vamos lá. É, eles, eles soltaram também algumas informações da versão alfa, o que vai incluir. É, o jogo ele vai, vai ter quatro armas, a princípio, que vai ser a, M4, a M4A1, a AK-47, a AWM e a AWM Eagle, né? É, haverá dois modos de jogo Team Deathmatch, que é o DD, TDM E o Desarmar, assim como no CSGO Beleza? E de mapas haverão três mapas, entendeu? E um, vocês estão vendo até rolando nas screenshots aí de fundo Que vai ser um, uma réplica da Dust 2 do Counter Strike, tá galera? Então, é, essa versão Alpha ela estará disponível na seção de testes da Google Play então, quando sair, estará disponível, tá? Não tem data, é, mas algumas informações que eu encontrei aí e agrupei para vocês, tá? É, perguntam... É, que eles estão falando que haverá é, facadas em diferentes modelos, né? Vai ter facada, sim. Então, vai ter faquinha... É, Vai ter possibilidade de personalização futuramente. O jogo vai ter para iOS também, mas possivelmente será lançado a princípio para Android, depois para iOS, depois eles vão transformar em cross-plataform. Para quem não sabe, a cross-plataform é... A possibilidade de ser jogado o mesmo jogo em diversos dispositivos diferentes então, é, o Critical Ops você está no iOS, você consegue jogar com usuários do Android você está no PC, você consegue jogar com, e vice-versa, entendeu? isso é o cross plataforma é na versão alfa não vai ter sistema de amigos e de clãs, entendeu? Isso vai ser lançado em atualizações futuras. Galera, esse foi o compiladão aí de tudo. Tudo que você precisa saber sobre standoff. Tudo que tem até o momento. Então, você, as pessoas ficam pesquisando, fazendo várias pesquisas. Porque cada canalzinho solta informação. E, às vezes, uma informação surreal, in irreal, né? Essa é o pior. Quando um canal solta uma informação que não é verídica, uma informação inverídica. E as pessoas ficam naquela esperança. Minha opinião, galera. Agora eu vou soltar uma opinião bem peculiar, e vocês sabem que eu tenho uma opinião sincera para tudo, e por isso que vocês se identificam com o meu canal. É, assim, não esperem muito, tá, do standoff eu acho que a comunidade tá criando... É, tá criando... Como eu posso falar? Meu Deus, fugiu a palavra, tá criando uma expectativa muito grande em cima desse jogo porque você a comunidade carece de um jogo à altura, né? É, tem o Bullet First, agora surgiu o Hacks, né? Pro Bullet First o pessoal deu uma mochada. Tem o MC5 tá com muito lag devido às atualizações. É, tem o Critical Ops, mas muita gente não se identifica com o Critical Ops. E aí o pessoal fica, ah, meu Deus, preciso lançar um outro jogo. É Battle Core. Aí falaram do Standoff 2, é, que vai ser um, um FPS e não mais um TPS. E todo mundo, meu Deus, vai ser o CSGO da vida. Calma, galera. Não crie tantas expectativas, porque vocês podem se frustrar muito, mano. E aí querer culpar demais o desenvolvedor por não ter entregue aquilo que você achou que ele deveria entregar. Entendeu? Então, calma. Vocês viram aí que tem muita coisa que vai ser limitado, mas tem, não vai ter granada. Se não tem granada, não é um CSGO Mobile, a princípio. Então, calma, galera. Beleza? É, o, link da, o link para download do primeiro standoff está na descrição. É, compensa baixar e testar. E você ter um parecer do que vai vir aí no Standoff 2. Que, claro, a essência eles vão levar, né? Eles, é a mesma desenvolvedora. Então, eles tendem a ter a mesma essência de desenvolvimento para os demais jogos. Então, não espero uma radicalização muito grande do que você vai ver no Standoff 2. Então, eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Se restou alguma dúvida adicional, você comenta que, se eu souber, eu responderei. É, como foi muito difícil, galera, eu conto com um like pra fortalecer demais e eu sei que vocês são capazes e que vocês vão contribuir. Se você não é inscrito e quer saber todas as notícias aí que eu lançar, se inscreve ativa o sininho. Beleza, galera? No mais é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui! Pew!